Bora Já viu um server de Starlight ali ó Endurance Survive Ah filme Achei que ela ia falar alguma coisa Tipo aquelas conversas opcional Tá, eu com certeza tem que ir por ali ah, tá é ali que tem os baiacu. Ah, meu Deus. Eu não sei porque que eu tô bucejando direto. Eu dormi bem. Incrivelmente. Geralmente eu durmo um pouco, mas dessa vez eu dormi bastante. Esta vez vai ser diferente. Eu só sei. O que você quer dizer? Estar lá. As Bora lá. Pensamento positivo é o que há, doido. Nice. Turn on light, é, eu tô com a light tornada on. Tornada. Ah, essa parte, essa parte é complexa. Complexa não, só chatinha de passar, porque tem um monte de instalador e um monte de baiacu. Eu não lembro se tem dois ou se tem um baiacu aqui. Depois disso aqui a gente já vai pro hospital, olha só. Putz, é mais do que eu penso. É mais do que eu lembrava. Nossa, olha o Bayakuzão lá, velho. Deixa eu preparar isso aqui. Eu tenho três Molotov, eu acho que dá. que dá pra.. Será que eu consigo atrair eles tudo pra um lugar e jogar o, o Molotov no.. Tipo, se eu consigo. Vou testar. Ah, o Bayaku não veio, nem aqueles lá embaixo. Nossa, eu tinha uma ideia bem arriscada, mas é uma ideia. Ai, meu Deus! Rápido, John. estourar o áudio velho. Cadê, tá ali. Ai, vai! que pensando em fazer? Vai, vai, vai, choo, vai, vai, vai, vai, vai, que eu tava pensando em fazer. vai, vai, vai, vai, vai, Tem mais velho, não para de vir. Ah, o que está acontecendo? Peguei, pegou em mim ainda. arriscado, como eu disse. Mas, deu certo. Mais ou menos, né? Tá, beleza. Deixa eu dar uma vasculhada em todo mundo. Eu não sei se o áudio estourou. Eu não sei se o áudio estourou. Espero que não. Eu tô perto o suficiente do microfone, né? Eu fiz os testes antes e a minha voz saía de boa quando eu tava nessa, mais ou menos, nessa distância. Então, espero que saia. Ok, beleza. Tão suave, tão suave. Perdemos só um pouquinho de vida. Olha ali como é que fica a corzinha, fica mais apagada. Não dá de ver porque tem uma janela cheia de luz, né? Isso aqui é uma coisa de lança-chamas, né? Sim. Deixa eu recarregar ele. É, ele tá fumando. Uh, deixa eu pegar esse aqui, pra garantir, né? Vai que. Trapo! Bom, atu atualmente eu preciso de molotov. Eu também preciso de kit médico, mas como... Como eu não tenho certeza se eu vou enfrentar alguma coisa recentemente, eu vou deixar assim. Caso eu precise enfrentar alguma coisa... Hum, aqui. Nossa, velho, eu vou fazer muito barulho aqui, a água. Ai, que agonia, velho, eu tô com medo de errar essa flecha. Eu não sei se eu mato ele com uma flechada só. Porque ali eu mato. Ele não era instalador. Tem um aqui dentro, não tem? Eu lembro. Deixa eu fazer um teste. Pior que eles estão na água. Não faria muito sentido, mas, né? Ah, veio só um, velho. Errar esse tiro, na moral, eu sou muito cego, do. Eu sou... <risos> sou muito cego, mano. Como é que eu errei esse tiro? Nossa, velho. Nem eu entendi essa. O que Pra gastar bala hoje, hein? Bom, se eu tô vivo, eu não tô gastando, né? Ah, eu tinha uma machada, é verdade. Eu podia só tacar e machadado neles. Nossa, muito burro, cara. Por que eu tô gastando bala? Pode vir, pode vir que eu tenho uma machadinha. Cadê vocês? Alô? Fita e tesoura. É tesoura? Eu não vi direito. É, fita e lâmina, exatamente. Então deixa eu fazer isso aqui. Aí eu pego a lâmina. Vamos dar equipado com essa aqui, porque, né? Os bichos estão em arisco. Tem um barulho estranho, cara. <risos> <risos> São dois baiacu. Nossa, velho. São dois baiacu, velho. Ah não Ah velho Nossa, Nem lembro que o cara aqui Nossa, mas com esse barulho eles não escutam Mó barulho caramba Ah acertei Eu acertei mas ele não morre com uma Acerta, por favor. Aê! Tá, eu acho que são dois molotovs pra matar um baiacu. Eu tenho mais um. Se eu tocar mais um naquele lá, ele morre, provavelmente. O que tá acontecendo? Ele pegou fogo de novo. Oh, nice! Eu nem sei o que aconteceu, velho. O cara só começou a pegar fogo do nada. Você vai pegar fogo também? ajudando. Ai bosta, foi time errado. Não, mas aí, aí também né? o por, obrigado. Só tem ele, eu espero que sim. Cadê o Eco? <risos> Pegando fogo ali ainda Talvez dê pra mim atrair ele pra fogo que nem o outro A questão é que não tá pegando fogo É, também eu joguei fogo na água, né Não tô querendo que fique pegando fogo direto Esses bichos tá muito medo, velho Tô aqui Nice. We killed them. I think we got all. Alieu. right. Endurins arrive. flechas aí ah. All right. You think ah. you can shove that crate down. Beleza. Daqui a pouco eu tenho que parar a gravação porque tá chegando em 30 minutos. Vai ele. Look out below! Sorte que a caixa não desmontou, né? Aqui pra ele se afogar, velho. Eu não lembro. Ela só cai? Tá. Olha Vamos tentar ir pra aqui, ó. ó. <risos> ok, o Joe não pula. Não tem perda. <risos> <risos> Isso. seu você pode me ensinar a nadar. Você tem é uma boa. Ele ensina. É. Ah, tá. A escada tá ali. De é que eu posso ir? Eu não lembro. Para baixo? É. Que eu posso passar. Ah, controlar embaixo da água é horrível. Socorro! I'm on the other side. Cool. Oh. Oh. É, oh. Bora lá. Vem aqui. Aqui, tá a escada. Eita! Tem barulho de instalador? Instalador não, de infectado. Olha o barulho. A gente tá na outra na outra visão agora, né? Era sempre a Ellie que vinha primeiro e pegava as coisas. Berma? Ellie! Fizemos susto! Catálise. Livro 13 Catálise Enfrentando o fracasso de sua missão, a doutora Daniela e o James escolhem fazer o derradeiro sacrifício pela humanidade: levar a nave e a bomba anticarbono diretamente contra uma estrela de neutrões. A explosão resultante foi o evento astronômico mais significativo desde a formação da galáxia e destruiu a frota dos viajantes. O seu mundo natal e inúmeros outros mundos e sistemas solares. E sistemas solares. Mas será que o sacrifício dos dois maiores heróis da humanidade é suficiente para destruir o punho de ferro dos viajantes? Mas aí já me dá spoiler, né, doido? Já me dá spoiler que a Daniela e o James morrem, doido. Aí eu não gostei dessa sinopse. Beleza. Ah. Epa! E Yabalabadu! Não sei, Abadabadu, faz tempo que não escuto, Cara que vai tá trancado. Ah, aquele instalador ele tá vivo claramente, velho. Olha isso. Ah, tu acha que tu vai se livrar assim, é doido? Ah, esse trouxa. Eu dava pra ver ele mexendo. Ele tava ativou. Ele tava ativou. a porta! Abri a porta! Nice! Deixa eu tirar em dinheiro. Abre a porta, mina! Alô! Valeu! Pegou no cano. Que isso? Vocês viram a mancha de sangue surgindo do nada? Tava... Achei que deu uma bugada. Ah, <risos> oh, outra bancada de trabalho. Eu achava que aquela lá ia ser a última. Mas eu não lembro de pegar muito... Muita coisa. Fita. Eu preciso de fita pra alguma coisa. Ah, uh, não. Só pra melhorar o machado. Que eu saiba. Por que que tô falando assim? Ah, 39 só, velho. Não dá pra fazer nada. Retiro o que é isso. Dá pra... Dá pra... Opa, meu Deus do céu. Fazer uma, uma pá de coisa tá. Uh... Esse aqui não dá nada, tá. Dá pra fazer na espingarda de caça, na mini caçadeira, na L-Diablo. Eu vou de mini caçadeira porque eu uso mais do que as outras. Velocidade de recarga ou capacidade do carregador. Eu vou de L-Diablo porque eu <risos> uh, de velocidade de recarga, cadência de tiro, capacidade de carregador. Ah, isso aqui é bom. Nesse caso é bom Na Não outra tem já tem mestre. quatro, então já tá bom Mas essa aqui só tem uma Então agora tem duas Foi Nossa, que barulheira Deu Bora prosseguir Porta com faca aqui? Eu não sabia. Na verdade eu não lembrava, né? Provavelmente eu sabia, porque eu já abri todas. Mas eu não lembrava. Nossa, tem muito item aqui, doido. Nice. Tem açúcar. Açúcar é só isso aqui que usa. Uh, tá. 35. É, eu não sei se eu vou conseguir chegar a 50. Mas de qualquer jeito, velocidade de improviso também não é que me interessa muito, então deixa assim. Deixa pro new Plus Duas balitas. Dá pra matar um. Não tô zoando. Acho que essa arma aqui não mata com duas balas na cabeça. Um escalador. There it is. Eita! Pier Tinto. Pier Tinto. Tá. Uh... Ai, temos que achar o palete. Ah não. É a escada. Ok. Então só.. Yep. Oxe, tem uns peixes aqui, doido. stay put. not nem consegue, né? Só consegue voltar no caso. Uh... Tá, o jogo não consegue pular daqui para lá, né? Com certeza não. Não estou fazendo isso. Ah tá, achei a porta. Tá. Aqui. Vai ter mais zumbi, velho. não lembro. Mais zumbi, né? Infectado, mas de qualquer jeito, é que veio automático. Isso Agora onde é que eu tô que é a questão, né Nossa, onde é que eu vou sair, doido? É aqui que é pra passar achei, achei que aqui é só um caminho alternativo Ixi, aqui é pra passar Se for pra passar, eu volto Ah, tá Isso, eu saí ali, não tinha nada Tá bom então, né Aí tinha alguma coisa ali, tá ligado porque eu simplesmente não lembro que tinha Ok uh, Ah, tá aqui a palete Mas ela não vai precisar disso no caso, né? Porque... Ah, tá, agora eu entendi o que vai acontecer Foi Agora tem tenho que descer E levar ela até ali Ok, ela que vai abaixar a escada Nossa, eu quase morri do. Quase que ensina a paleta. Vai, vira, João. Vira, não. Bora lá. Okay, there. Come on. Be careful. I got you. Eu não lembro o que acontece pra ele se afogar, doido. Tem uma correnteza. Só pode, porque eu não, não lembro mais. Sendo que é bonita, talvez seja o Thumb. Mas que silêncio, doido. Nossa, que, que estranho. Ah, já sei, eu sei. Já sei. Isso aqui tá óbvio. Você nem precisa pensar pra fazer. Porque tá óbvio. Aqui, sobe aqui. Aí tira a escada daqui. Aí leva a escada pro outro lado. coloca a escada aqui, desce, pega a escada aqui, e leva a escada até aqui, coloca a escada oh, aqui, e passa, nice, isso aqui foi fácil, foi fácil, easy, Ah é, tem uma correnteza muito forte aqui, né? Oh, é... Ah, é isso que acontece. Deixa minha linha. Okay, right you. Nossa, que agonia, velho. Eu sabia que ele ia conseguir, mas deu uma agonia do caramba. Bora, ele. Eu tá alto aqui, hein? Acho que vou ter que abaixar o volume. Pera aí. Pronto, abaixei. Ah! meu Deus do céu. Ah, é aqui. come on jump you're gonna catch me I got you see you didn't even need me let's get the hell off this thing Ai, aqui, na Eu não Tá. Ela ai Yeah. Okay, I am. I am. Vai, vai, vai, vai. Ah, correnteza do caramba. Nossa, mano, eu sei o que vai acontecer, mas eu tô tenso mesmo assim. Olha a música, cara. L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L. Ai, eu tô morrendo afogado. Vai. ก็อยังบ้า <laughs> in the air she's not pantry grac <laughs> to the Fireflies. Sorry about that. They didn't know who you were. And Ellie? She's all right. They brought her back.